Bom dia, nerds! Vocês sabiam que a gente decidiu prolongar o tempo de inscrição no cosplay challenge? Não. Muitos candidatos tiveram fala com a gente que ficaram sabendo do concurso só agora e que iam precisar de mais um tempo para poder produzir os seus vídeos. Então, ouvindo aos seus pedidos e para que mais pessoas tenham a chance de poder se inscrever, resolvemos adiar as inscrições até o dia 30 de junho. Mas se você já se inscreveu, não se preocupa, a gente tá com todo o material aqui já. Mas se você quer aproveitar esse tempo a mais para dar um upgrade no vídeo que você enviou, é só reenviar que a gente vai entender que o formulário novo é o que está valendo. E agora a gente vai aproveitar esse vídeo para tirar algumas dúvidas muito importantes que os cosplayers têm perguntado pra gente. Mesmo sendo online, vai ter alguma gravação presencial? Não. Não tem como a gente fazer uma gravação presencial durante a quarentena. Então o importante é ter uma câmera e internet para mandar o material pra gente. Precisa de cosplay para participar? Precisa! Inclusive, você tem que estar tá com cosplay com você na sua casa, porque você vai precisar dele para algumas das provas. Quanto tempo cada participante vai ter que disponibilizar para o programa? Na verdade, muito pouco. É importante estar tá ligado diariamente, porque a gente pode chamar para alguma gravação extra, mas em geral, vão ser gravações de 2-3 minutos e algum tipo de vídeo chamada de vez em quando. Durante o programa eu preciso editar os meus vídeos? Não, você não precisa editar os seus vídeos, você inclusive deve mandar eles sem edição nenhuma pra gente. É preciso ter habilidade de cosmaker? Na verdade, muito pouco. Só aquilo que todo cosplayer já sabe, que é costurar uma parte que descosturou, é colar uma outra peça, e saber fazer um cosplay de armário. Como vão funcionar as provas do Cosplay Challenge? Essa é uma pergunta que todo mundo tem feito muito pra gente. E a resposta é não posso ficar dando spoiler, gente ninguém gosta de spoiler, agora todo mundo quer spoiler na cara, a única coisa que a gente pode falar sobre o cosplay: meu Deus do céu tem uma abelha enorme aqui a única coisa que a gente pode falar sobre o Cosplay Challenge é que é um programa que vai se basear em concurso de cosplay com reality show de TV. Então a gente vai ter provas todas as semanas com jurados fixos e jurados convidados e premiações. Então é isso, gente. Esticamos o prazo até dia 30 de junho. Então corre lá, faz um vídeo incrível e inscreve em www.coschallenge.com. E se vocês ainda tiverem ficado com mais alguma dúvida, coloque aqui embaixo nos comentários que a gente vai responder para vocês. E ó.